The cat sat on Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem ver, hoje é o último episódio, né? pelo menos dessa série, com a participação do nosso querido professor Asaf, onde a gente vai comparar os dois sistemas de amortização que a gente construiu nos vídeos passados. Então, se você não assistiu, vai aparecer em algum lugar. Certo, professor? Perfeito. Vai ser muito bom você entender comparativamente o que um faz e o que o outro não faz e qual deles que eu devo escolher. Agora, na verdade, você não tem muita escolha. Na maioria das vezes, ele fala, o nosso sistema é esse, o valor da prestação, é esse e vai embora pra quer, casa. Quem quer não enche o saco. É, mas é bom você saber quais são as vantagens e as desvantagens que eu teria por não ter optado pelo outro. Muito bom. Então toque a vinheta e depois você já pode voltar na planilha Keisene pra gente tocar o pau aqui. Boa! corta na planilha, aqui esse ano Vamos lá, professor. Então, que, o que, que a gente tem aqui, né? Eu já tenho a planilha construída como a gente fez nos outros dois. Qual que é a única diferença, né, deste exercício aqui em relação aos demais? Notem que eu adicionei aqui, ó, uma flag, né, onde eu posso selecionar qual que é o sistema de amortização que eu vou utilizar. Então, o SAC é o sistema de amortização constante e o SPC é o sistema de prestação constante, ok? Então, nós temos aqui as fórmulas, né? Então, nós temos aqui a fórmula da amortização, a fórmula do saldo devedor, dos juros e da prestação que eu acho que é a fórmula mais bonita que nós temos ali, que na verdade não tem assim ela é complexa de olhar mas a lógica dela é simples, né? Ela vai colocar ali a prestação amortização dependendo do período que eu tenho, com carência ou não, pra jogar o meu fluxo pra frente e se vai utilizar o um sistema de amortização constante ou não. Então basicamente o que faz isso, eu não vou ficar rebobinando a fita aqui e fazendo tudo de novo, você assista os outros vídeos, larga a mão de ser preguiçoso já se você quer aprender. Gentil, né professor? É, igual a quina de uma mesa. Então então, o que, que o Asaf pediu para mim? falou, botão, eu quero para a gente colocar uma explicação, vamos comparar os dois sistemas. Então, você pode fazer essa comparação no braço? Evidentemente que sim, vai levar um pouco mais tempo, mas você pode. Ou você pode utilizar recursos que o Excel coloca. Então, assim ó, eu vou colocar ao longo do período como é que é a evolução das prestações. Então, eu vou utilizar aqui do lado, professor. Eu tenho aqui, ó, período 0, 1, 2 e assim por diante, até o período número 30 lá embaixo. Eu só estou replicando para não ficar perdido. E aqui, ó, eu vou colocar o valor valor da prestação que é o valor que eu quero calcular e vou arrastar novamente e só para a gente fazer um cálculo aqui moçada notem ó que eu tenho locais em função aqui da minha carência que vai deslocar o fluxo que ele está dando zero então aí vem uma dica de Excel às vezes você tem um, um, um fluxo grande e se você deixar o valor como zero e plotar no gráfico ele vai pegar isso e depois ele vai jogar no zero quando você quer que o zero não apareça um dos recursos que você pode utilizar é a função não disponível ou seja se aparecer zero esse valor não vai ficar disponível para o gráfico. Deu para entender, tá? Então agora vamos fazer aqui, ó. C, E12, se ele for igual a zero, eu não quero que ele apareça no gráfico. Então eu vou colocar como não disp, que é não disponível. Se não, se essa lógica não for verdadeiro, eu quero que apareça o E12. Vou dar um Enter. Olha lá, em vez do zero, ficou ali o não disponível. Nossa, mas ficou feio para caramba, Batão. E daí que ficou feio? Você não vai usar isso para nada, só para plotar o gráfico? Você vai mostrar o gráfico pros outros. E aqui em cima, professor, ó, nós vamos colocar quais são os sistemas. Então qual que é o sistema? O sistema é o SAP, eu que fiz, eu não lembro e o SPC. Então, não é serviço de atendimento ao consumidor, nem serviço de produção ao crédito. Se você não sabe o que é, presta atenção nos outros vídeos. Ó, vou selecionar tudo isso daqui. Dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Esse é um recurso que eu vivo utilizando aqui dentro do canal. Então, se você não aprendeu, vai assistir os vídeos que a gente tem, inclusive tem um de tabela de dados. Então, aqui, professor. <risos> quem que está variando na minha análise? É justamente, né, o tipo de sistema que eu tenho. Esse, essa variação, os valores estão numa mesma linha ou mesma coluna, Tá? Linha, fala. Então, aqui, ó, coluna se despreza eu vou usar aqui linha vou dar um ok olha lá que maravilha professor esse aqui é o valor calculado das parcelas em cada sistema eu vou clicar no inserir vou colocar aqui ó um gráfico de linha e ele vai mostrar deixa eu colocar abaixo aqui ó ele vai mostrar a evolução das parcelas então para que que serve o ND se eu não tivesse jogado o ND aqui ó ele ia jogar todo mundo zero lá embaixo só deixa o, o eu, entendeu Entendi. ele plota lá e aí agora o senhor fica à vontade para dar o show Lembrando que o azulzinho é o sistema de amor constante e o SPC é o sistema de prestação constante. A diferença básica entre um e outro é que no sistema de amortização constante, o valor do seu desembolso final, ou seja, o valor da prestação, ele é decrescente. Conforme for pagando, vai diminuindo o valor da prestação. E o sistema de prestação constante, o próprio nome já define, que também é chamado de sistema francês de amortização, o valor das prestações ele é constante. Aí você para e olha e faz a seguinte questão qual dos dois escolher? Primeiro eu disse, na maioria das vezes você não tem muita opção de escolher esse é o sistema que a instituição te determina, mas digamos que você poderia escolher ou discutir ou negociar um ou outro em primeiro lugar, tudo isso vai depender do seu fluxo de caixa eu estou numa fase que eu não tenho dinheiro, ah, no momento eu tenho a receber lá na frente, daqui um tempo no um determinado período de tempo e agora eu estou um pouco apertado, durante alguns meses. Então, dá para perceber que eu escolheria a linha laranja, ou seja, o sistema de prestação constante, no qual eu teria um desembolso menor no início. Primeira Legal. preocupação sempre, eu tenho que concatenar, adequar o fluxo de pagamentos com o meu fluxo de renda. Eu não posso aceitar um no momento que eu pago mais, no momento que eu estou menos provido de recursos, menos líquido em termos de recursos. Então, isso seria a primeira recomendação que você teria. A segunda recomendação é que eu sou capaz de dizer, sem medo de errar, que quando os tomadores de recursos podem decidir, o sistema mais usado, mais escolhido por eles é o sistema de amortização constante. Isso por quê? Porque o valor dos juros é menor do que o de prestação. No total, você paga menos juros na amortização do que na prestação constante. Isso atrai bastante as pessoas. Você então, quer que eu coloque ali, professor? Porque aqui é Só é com as duas planilhas e mostra a coluna juro Basta eu trocar aqui, ó Prestação pelos juros Vamos ver se vai funcionar E vou arrastar essa desgraça aqui, ó Pra cima e pra baixo Será que foi? Deixa eu ver aqui Não, porque eu não arrastei tudo Agora sim, vou arrastar pra cima e pra baixo Então ali o que, que consta agora? Consta o valor dos juros pagos pra cada modelo Então aqui é o valor dos juros pagos no SAC por mês E no SPC por mês E o total? Tá. O total, deixa eu fazer aqui aqui em cima rapidão. Lógico, né? Se você fizer automatizado isso, dá até para colocar no gráfico. Então, no SAC, você pagou 77 pau de juros e no SPC, então, 92. Vê, são 14 mil reais de juros que você deixa a menos que você vai pagar. Essa é uma das grandes atrativos que os tomadores de recursos eles consideram. Estou pagando menos juros. Essa é a razão que eu quis dizer a vocês. Existe também uma outra atrativo é que como no sistema de amortização constante, eu pago pago prestações de principal, de, de amortização fixa. Porém, quanto for o sistema de prestação constante, o valor do principal pago da amortização, ele é mais alto no início e menor ao final. Vamos repetir. No sistema de prestação constante, eu pago mais, amortizo mais valores maiores no início e menores ao final. Vamos colocar aqui para que vocês Esse possam... Aí, ver. Ó. É aí, Então, aqui, ó. Você está falando que a parcela do amortização constante, no começo do principal, da amortização, o valor da amortização. Ah, da amortização? É o então, valor peraí. da amortização, não então, da prestação. Isso. Então peraí que é só eu jogar os dois aqui, né? Já fala amortização amortização. É esse valor aqui e a gente já vai calcular essa desgraça aí. Rasta pra cima e pra baixo. Como no sistema de amortização constante, eu pago um principal maior no início, eu fico devendo menos do que no sistema de prestação constante. Observem no gráfico que a linha azul, é o sistema de amortização constante. O valor da minha amortização é constante, é o mesmo. Na linha laranja, é o sistema de prestação constante. Eu pago menos principal no início e mais ao final, a partir do sétimo, oitava prestação. Então, pelo fato de eu pagar mais no início de principal, eu vou ter uma dívida menor no início. E com isso, eu tenho mais crédito. E, normalmente, os bancos oferecem para você um volume de crédito maior se for pelo saque do que for pelo francês. Isso é um atrativo, eu preciso de um determinado valor, eu preciso de 100 mil reais por exemplo, se eu fizer isto pelo sistema de amortização constante e pelo sistema de prestação constante, eu vou ver que depois de alguns meses eu estarei devendo mais eu estarei devendo mais ou menos em função da amortização então eu estarei devendo mais no sistema francês, ou sistema de prestação constante, porque eu pago menos principal no início. Então, o que, que os bancos olham com isso? Então, você está menos comprometido financeiramente comigo. Então, o seu limite pode ser um pouco maior. Então, as pessoas negociam limites também pelo sistema de amortização constante ou de prestação constante. Então, vamos recapitular para finalizar. A primeira razão, você tem que adequar o seu fluxo de pagamento com o seu fluxo de renda. Sem isso, não há nenhuma condição de você trabalhar trabalhar com isso. Isso é o ponto inicial. Eu não tenho condição de pagar, eu esqueço o resto. Eu só tenho condição de pagar uma prestação maior daqui a tanto tempo. Então você já decidiu o que, que você vai ter que fazer. E não tenha dúvida disso. A segunda condição que nós abordamos é que um dos sistemas paga mais juros do que o outro. O sistema de prestação constante, o total dos juros é maior. Então eu vou querer optar sempre em pagar menos juros. E o terceiro é exatamente isso, é o seu limite. Eu posso negociar um um limite maior com o banco se eu optar pelo sistema de amortização constante. Então são esses três critérios que define para você principalmente qual a modalidade que eu deveria escolher. Isso quando pode, né? evidentemente. show bola você já tinha pensado nisso quando você financiou seu carro? Por que que daí o cara consegue dar mais crédito? É, porque... porque no começo você está é, menos pensa. endividado, menos mas que eu consegui atrapalhar o Asaf, você tem uma base como eu estou na bala hoje. Beleza? Claro, Esputa que pariu. Eu não, nunca eu tinha fiquei... pensado nisso. Que... Você está devendo, você, você amortiza mais, então daqui a um mês você deve menos do que eu. Exato. Então você tem menos risco do que eu. Se você, quando pega empréstimo com carência, ele vai te cobrar mais, porque ele está em servo, está com carência eu por quê? Juros Será que você... na carência. Depende então do que ele falou, Depende, os juros contra a carência. É, tem. A, a taxa ele muda, com carência ele muda a taxa. Se ele não muda a taxa, ele encontra uma taxazinha para te cobrar mais ali. Professor, muitíssimo obrigado pela parte. Prazer, meu. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Prazer, prazer a prazer. participação. Fiquei muito contente em poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, aquele beijo no coração, se o senhor quer algum recado. Ah, eu quero dar um recado. Quantos é. livros o senhor fez? Três? Vinte e três. Vinte e três. Meu Deus do céu. E aqui, esse aqui é o último recente que o senhor lançou. É, não, o mais ver? recente. O mais recente, Matemática Financeira e o Homem é uma Máquina. Pelo jeito, daqui a pouco vem mais. Beleza? Um tchau, muito obrigado, beijo nas meninas e chute nos meninos. Do saco. No saco you <laughs>